Meus caros amigos, alunos, colegas advogados, eu venho aqui convidar vocês para conhecerem o curso de pós-graduação da PUC Minas Gerais, do qual eu sou muito orgulhoso de ser um dos professores convidados. Nós vamos falar lá sobre direito internacional, contratos internacionais, gás, petróleo e também, principalmente, a minha matéria, que é a imigração para os Estados Unidos. Convido todos vocês, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, a conhecerem o curso e se inscreverem nesse curso, que vai ser o primeiro, em agosto a gente vai fazer um outro curso com mais dados ainda, com mais informação ainda e mais matérias práticas para vocês conhecerem. Então, quem tiver interesse, os advogados que querem abrir esse novo leque do direito internacional, essas novas possibilidades e principalmente os honorários em dólar, que é sempre muito, muito interessante para cada um de nós, se inscrevam nesse curso, conheçam, conheçam o curso da PUC Minas Gerais e nós nos encontramos lá. Um grande abraço a todos.